O nosso último desafio da série sobre homestaging é transformar um banheiro super antigo. Os banheiros valorizam muito um imóvel e é muito mais fácil vender quando ele está atualizado. Uma dica que eu vou dar para vocês sobre a arrumação de banheiro antes de você receber o seu comprador é tenha uma cestinha ou uma caixinha, entra no banheiro, recolhe todos os seus objetos de uso pessoal, escova de dente, escova de cabelo sabonetes, barbeador, cremes e guarda no armário. Tem um cantinho no armário para você guardar. Aqui no teto do banheiro, eu reparei que tem sinais de mofo. Isso transmite uma sensação de sujeira para o ambiente. E uma dica super fácil é pintar o teto de branco, porque vai deixar o banheiro mais claro e arejado. Porque um banheiro tem que transmitir uma sensação de limpeza. A gente vai dar uma dica um pouquinho diferente dos outros episódios para você vender a sua casa. O banheiro é um ambiente que geralmente tem azulejo, então nós decidimos utilizar um esmalte da Souvenir Banheiros e Cozinhas, que ele é específico para esse tipo de revestimento. Finalizamos a pintura do banheiro. Utilizamos a nozes. uma das tendências da Souvenir. É um marrom amarelado que combinou muito com o banheiro. Agora a gente vai começar com o staging ideal para esse banheiro. Pessoal, terminamos o homestaging desse banheiro. Nós mudamos algumas coisas aqui para deixar ele com um ar bem mais moderno. Trocamos a porta do box, que era uma porta bem antiga. Depois trocamos o toalheiro, colocamos alguma coisa com uma linguagem mais moderna também. E também eliminamos, porque tinha muito toalheiro aqui nesse banheiro. O gabinete é outra peça do banheiro que nós atualizamos. Nós pintamos com esmalte Seca Rápido da Souvenir na cor marfim. E aproveitamos essa mesma cor na porta. Uma outra dica de staging para quem está vendendo o seu imóvel é ter certeza que as torneiras e os registros não estão pingando.